investir o seu dinheiro se você não vai jogar seu dinheiro fora se ele traz todos esses benefícios né se ele realmente aumenta o pênis eu também vou falar pra vocês o meu resultado é bom primeiramente eu quero falar que eu uso e utilizo o lipid gel e se o lipid gel funciona ele funciona sim ele realmente traz um aumento peniano Ele é muito bom ele é o melhor produto no mercado ele é um produto revolucionário né? tá vendendo muito bem por causa disso e tem muita gente tendo resultado assim com o lipid gel eu sou uma pessoa que eu tive resultados com o lipid gel eu consegui 3, 3 centímetros de comprimento e 5 centímetros de grossura do meu pênis. E eu quero mostrar para vocês que detalhe como é o produto para você acabar não comprando falsificado e saber qual que é o original. Bom, esse aqui é o lipidial original com o lacre vermelho eles estão vindo com o lacre vermelho agora não com o lacre laranjado a minha primeira compra ela veio com o lacre laranjado porém essa aqui está vindo com o lacre vermelho esse lacre vermelho é sim o Lipidigel gel original os vídeos que vocês vêm aí com o lacre laranjado geralmente é vídeo antigo ou se o cara posta o um vídeo novo mas ele está usando o produto que ele comprou oito meses atrás é só para poder demonstrar o produto e tirar a, as dúvidas do pessoal que, que assiste o vídeo dele né mas esse aqui é sim o original Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, gel para massagem corporal, 50 ml. Ele é um frasco é, pequeno, né? Ele é de plástico, tudo tudo plástico, né? Ele tem aqui o precauções, é, modo de usar, componentes, quem fabrica, ele tem aqui bem embaixo aqui o número da Anvisa. É assim que é o produto por dentro, para você saber como que é o líquido, né? Acabar não comprando. falsificado algumas pessoas diz que comprar no Mercado Livre veio rosa, outras pessoas diz que veio azul. O produto é marrom, meio transparente com um cheirinho de canela. Então, esse aqui que está na minha mão é o lipide gel oficial. E eu ganhei mais ou menos isso aqui de comprimento, né? 3 cm, para pênis tinha 14 cm e foi para 17 cm. Eu ganhei isso aqui é, no comprimento. E meu pênis era mais ou menos isso aqui de grossura. Ele passou para isso aqui de grossura, que é 17 cm. Então, vou falar pra você. Que o lipidigel funciona assim. E que se você quiser estar adquirindo, eu vou deixar para você seu link na descrição desse vídeo para você, é, você não comprar o falsificado e comprar esse aqui que é o correto para você ter os resultados. Se você acabar comprando falsificado, não vão ter e você pode até causar um problema no seu pênis. Então eu vou deixar o link para você na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e falou.